Salve salve moçadinha, eu já falei tanto de Roma e quase nada eu disse sobre quem vivia nessa cidade na antiguidade, mas a gente já viu que o povo romano se formou a partir da mistura de diferentes povos que ocuparam a península itálica, certo? Pois é, esses povos foram se instalando naquela região e foram se miscigenando, quer dizer, se misturando uns com os outros, dando origem à população da cidade. Com o tempo, alguns grupos de pessoas foram tomando posse das terras, outras foram se empregando no trabalho agrícola, outras passaram a se dedicar às trocas comerciais e assim por diante, florescendo uma sociedade. É claro que isso tudo deve ter acontecido em meio a muitos conflitos, disputas e negociações. Alguns grupos acabaram se impondo sobre os outros e a sociedade que se formou em Roma podia ser dividida basicamente em dois grupos de pessoas, os patrícios e a plebe. Patrícios é como ficou conhecida a aristocracia romana. Os nobres eram a minoria da população, mas eram as pessoas que possuíam a maior parte das terras e as melhores áreas de cultivo. As famílias patrícias eram grandes proprietárias rurais e a economia da cidade dependia muito desse grupo de pessoas. Afinal, naquele tempo, terra era o bem de maior valor e quem possuísse terra tinha poder. Os patrícios se diziam descendentes de Rômulo e dos primeiros romanos e, por isso, tinham muitos privilégios que a maior parte da população não tinha. Durante muito tempo, só os patrícios podiam participar da política romana e ocupar os cargos públicos da cidade. Como tinham gente para trabalhar para eles, os homens da aristocracia romana tinham mais tempo livre para cuidar dos assuntos políticos da cidade. Já a chamada plebe formava a grande maioria da população. A maior parte das famílias plebeias trabalhava para os patrícios nas terras deles. Algumas possuíam pequenas propriedades rurais onde plantavam e criavam animais. Houve gente dentro desse grupo social que passou a se dedicar à fabricação de artefatos como ferramentas, armas e outros objetos, e as trocas comerciais. Algumas pessoas até se enriqueceram com isso, mas apesar de serem maioria, os plebeus estavam sempre em desvantagem em relação aos patrícios, pois as decisões políticas em Roma estavam nas mãos da aristocracia. A plebe precisava se dedicar ao trabalho, estavam mais preocupados com questões de sobrevivência. Os plebeus acabavam se submetendo ao poder dos patrícios, pois dependiam deles para ter trabalho e para que a cidade ficasse protegida contra invasores. Além do mais, havia sempre o risco de serem escravizados. Apesar de patrícios e plebeus dependerem uns dos outros, a relação muitas vezes era tensa conflituosa e podia se tornar até violenta. Ao longo da história antiga de Roma, houve muitas revoltas populares e a plebe teve algumas conquistas com essas revoltas. Leis escritas foram aprovadas, pessoas da plebe passaram a poder se casar com pessoas da aristocracia e a escravidão por dívidas foi abolida. Além disso, com o passar dos anos, os plebeus puderam ocupar cargos públicos e participar mais da vida política de Roma. Nesse vídeo aprendemos um pouco sobre a plebe e os patrícios, os principais grupos sociais de Roma. Compreendemos que a relação entre esses dois grupos envolveu tensões, conflitos e negociações. Nos próximos vídeos continuaremos falando da sociedade romana.